Estamos aqui no Rui Simões de Tavira Sal, que é uma marca de referência no mercado há mais de 40 anos, é um produto 100% natural produzido longe de, de poluentes ativos. É proveniente de uma família de cinco irmãos que eram moleiros aqui das Azenhas do mar desde 1860, com evolução industrial, levou ao fim essa atividade porque dependiam unicamente das marés não é? e só, só tinham por dia 4, 5 horas diárias e não podiam competir com a industrialização. O que levou isto a ser transformado em salinas artesanais uh, um, uh, artificiais uh, que dura durante cinco gerações desde 1905 até, até os dias de agora são 13 hectares vamos ver já, tem um museu lógico que neste momento está aberto, está fechado, mas vai já abrir está aberto segunda a sexta das 8 às 17 sábado das 8 às 12 e domingo está encerrado é, vamos lá sim. É uma não, o senhor te perguntou sim vamos lá abrir, comprar a sala que é o senhor isto é uma salina Eu sei que é uma salina, por isso é que eu vim cá visitá-la É uma salina modelo a nível europeu não, é, não são buracos à rota de um seletério em Castro Marim Sem viver-se a nada onde se, faz, onde, onde se produz sal Nem são salinas São tantas estradas internacionais como a de Castro Marim é aquilo está tudo ilegal A é que se sal, é chamam salinas também ah. não, E que andam a querer certificações e denominações iguais à minha Com o apoio do Ministério da Agricultura que é o estrato melal e agora por pergunta foi de quando a sede das poucas salinas vai ficar com o sal biológico esta aqui mas... é diretamente com o Parlamento Europeu sobre o, sobre o sal biológico ah isto é o senhor é que é o das salinas é? tem prova em é contrário mas o senhor é não é? prova em é contrário estava pronto eu não estou a dizer nada só estava pronto mas tudo bem obrigada. vamos lá a ver sonda onde? diga diga sonda onde? Vila Nova de Mil Fontes eu é lá em né? 10 ah, estrangeiros, não. Havia lá uma, uma grande piscicultura de um homem que tinha salinas aí no país Sim, e lá também havia salinas, lá também já chegou sim, a ver. Chegou a ver, mas depois fizeram ver este peixe. Sim, sim. Fiz a já este já peixe. Depois fizeram ver este peixe. Já acabou também. Um homem que era o Canha de Aveiro, tinha lá uma grande empresa, uma grande coisa, não ele aquilo, falei tudo. Depois falei tudo, foi. Está agora tudo abandonado, tudo destruído. Pois é, assim e Eu vou lá, muitas vezes, os mexilhões, lá ao pé. Ele está tudo destruído, tem é rabar tudo, daqui já não está a mais. É tudo, isto é... Mas agora acho que os espanhóis compraram aquilo... ...em em toda a Europa, em quase todo o mundo. E como hoje discutir a legislação que é a Portugal sobre sal, foi, aqui, foi a primeira lei na Europa sobre sal para ultrapassar o, o codex alimentar. Ah, foi, e neste momento essa lei portuguesa até já foi reconhecida em Bruxelas como lei para, toda, para Portugal e para quase toda a Europa. Ah, por também. isso é que apareceu a lei francesa e a lei espanhola que são plágios da nossa Pois, depois já vi com o senhor que a Salinas já dura assim gerações gerações, né? estive a ver na internet a sua história ah, né? que da 1905 Pois, eu estive a ver isso, tá... já é bem antigo, deve ser das mais antigas que ainda persistem até aos dias de hoje sem mudar de dono Bom, né? Deve ser das mais antigas que existem aí na... na Redondezas e no mundo se calhar, sem mudar de dono Salinas tinha vindo sempre por todo lado, pois. a primeira que houve a quinta vida foi ali entre a Ponte de Caminho de Ferro e a Ponte de... Mas isso era do tempo, uns 4 mil anos antes de Cristo, entre, a, entre o que é hoje a Ponte Caminho de Ferro e a Ponte, e a Ponte da 125. sim E depois, a segunda, foi ali onde está aquela bomba de gasolina, que não se vê daqui. Pois é, que não, não consegue ver. Que é ah, previsto bomba ver. de gasolina ali, mas uma cara como a câmara estava falida, fez a, ter, o terreno, que era para se fazer ali um parque, que era para se fazer ali um, um bairro social, vendeu aquilo para um hotel. E ao lado vendeu para uma bomba de gasolina e depois fez quatro bombas de gasolina, além de estar completamente inugais, portanto, tentar sua engenharia civil, seu pedido. Ah, sabe depois? É isso? Eu fazia dois três dos projetos que entravam na Câmara enquanto trabalhei. E não tinha projetos aprovados e arranjei quatro, quatro anos e meio de cadeia, o arquiteto que tinha a tipo de corrupção, e o Macar anda solto sobre, sobre, sobre, sobre pena suspensa de quatro anos e meio, de doze anos e meio de cadeia, que ele arranjei no hospital em Faro. No hospital de que é, é, é uma pessoa que sabe do que é que fala, você, sabe, <risos> <risos> ainda bem, fala bem. diz é. na qualidade técnica, Pois. É a que... minha família morreu e de repente morreram todos e eu tinha com... comprado herdados um lentejo com 200 hectares, uma e 300 a outra e comprei as dívidas, não comprei as herdades e depois comprei muito sozinho para ter que vencer. Para conseguir aguentar. A... em casa a trabalhar e de repente o é de mão, ir embora sozinho. uma pergunta, as salinas ainda é rentável ter assim as salinas? Você ainda consegue tirar daqui a algum, algum dinheiro alguma coisa? Dá para viver ou ainda consegue tirar alguma coisita, como isto está hoje em dia? Eu ia pagar 100 mil euros por ano de IRS. O ano passado foi roubado por uma, por uma empresa francesa, Sodecran S.A., que diz que compra para o Clerc. No fim, há duas Sodicranes, há uma que é legal e a outra que é ilegal havia, e a outra, essa outra já deve ter fechado, que eles já foram todos presos, em que recebi o um pagamento de França do BPN e, do, e com a autorização do Banco de França para a exportação do dinheiro, em que os documentos eram todos falsos, 109 mil euros. Perdeu você? perdeu pois? Perdi eu e perdeu o Estado, 50% era para o Estado. Pois é, perdem todos, o Estado também. Uh, mas eu como fui bancário muitos anos, fui gestor bancário na parte do crédito, sabia perfeitamente Conhecer documentos e descobrir logo aquilo tudo e se ligar os noticiários e já ouvir a documentação toda e os meter dentro. Os impostos do salário pagam-os iguais aos outros negócios, não é? A mesma coisa? 40% de RDS ao fim do ano, fora resto 40%? Se paga de impostos fixos. Pois. Mas aqui, trabalhadores, quantos é que o senhor esteve aqui a trabalhar? Agora estão 5 ou 6, mas hoje não mandei quase mil e durante o verão chega até 15 15 a 6. Estava, estava para ali uma escavadora lá ao fundo, aquilo não é sua, não é? Ah, outra outra salinas está para ali. Isto era tudo irmãos, aqui era a minha avó e depois eram mais quatro irmãos todos seguidos. Era tudo, tudo aqui à volta, estas salinas eram era tudo da, da família, não é? Era tudo da família. E os venderam ou ainda continua tudo na sua família? Já tudo venderam. Tudo vendeu só o senhor ainda que eu, persiste, ainda está aqui. Ainda. Eu comprei a parte dos meus primeiros, herdei três partes em sete e comprei as outras quatro. Ah, está bem. Não, muito bom. bem, vamos lá aqui ver agora aqui. Aquele monte de sal está ali atrás, é um sal industrial daquele que é tirado ali à máquina porque comprei aqui os meus vizinhos, para aquele sal barato para salgar isca, para mar e para, para fins não alimentares. Porque o meu sal alimentar está ali naqueles armazéns, está ali em e tal toneladas de sal naqueles armazéns lá ao canto. Os armazéns é o quê? É aquela coisa está ali? Aquelas torres não? Não, ele é o um mercado. Aquele é o um mercado? E além do canto da que aqueles armazéns não estão tá passando é aquele carro branco, é aqueles armazéns são meu. Ah, e tudo, que lá na Ortuna, já um Ah, aquele ali redondo, não é, isso, não é, é que que estão aí? Com 15 anos já, já, já conduzia com ele caminhões? E foi para a cidade, pegava no caminhão e deixava ali em cima do que era meu. Agora fizeram aquela estrada além, já, claro, já para andar e com os tratores, para ir de vassal para o armazém, etc. Pois agora com tem, a tem a ter, que tem, passar para os carros, tem que andar para ali. Pois, um cuidado já não pode ser. Aqui atrás, mas, não deixa não deixa? Não. Vamos lá ver. Vamos lá ver. E quis fazer ali uma residencial em cima de que ali é 500 metros quadrados, quis fazer ali uma residencial e não deixaram. Depois deixaram fazer o hotel na frente com mais altura, com mais piso, pois? E, tinha ali três pisos, eles têm ali quatro e tinha mais uma garagem que está completamente legal galo. Porque depois é que foi legalizada, porque a garagem era enterrada, mas não a fizeram enterrada. E aquele terreno daquele hotel, se for medido, tem e há vão mil metros ou mil metros a mais, e fazer ver isso. É? As habilidades de um é como aquele grande supermercado que há ali. Sim, o senhor além. O supermercado está ali na frente. É que As minhas garagens eram é enterradas. E não estão enterradas, se for lá à cota zero, até uh, lá menos dois, menos dois é que as garagens eram enterradas como é um olhão. e as garagens não foram enterradas, o dinheiro da escavação ficou no bloco ali. Mas aqui se escavar encontram água logo não? Ah, ali encontram. Mais... Ali é é... Por causa disso é que nem é fizeram as garagens, mas fizeram o projeto e aprovaram, sabendo mas que aqui podiam. Pois... Com o dinheiro das garagens e o dinheiro da escavação. Pois, viram que aqui depois mas quer aqui encontrar mais água. É tudo rocha. É tudo rocha ali. Mas... Até, até, até 30 metros é lama. Metros, começa a área branca, os 90 é a calhau e a, do, e a água doce e depois dali para baixo não sei. Mas ali na Ponte romana, de um lado da ponte, tem 30 metros até à rocha e do outro lado tem 90 metros até à rocha. Sim. Quando se fez o arranjo da ponte romana, tiveram que se fazer, fazer fundações indiretas até à rocha, para conseguir substituir os dos encontros dos pilares para se poder, nos, nos pilares que se os encontros dos arcos para se poder fazer uma coisa capaz para ficar feita para a eterno. Está tem muitos dias. Está bem, agradeço o seu, o seu tempo. <risos> Obrigado. Vamos lá, aqui, qualquer coisinha de salve. O que é que você tem para aqui? Agora vem, vem coisas, eu agora os pés e já vem. É para comprar? Sim, o que é que você tem para, para vender? Eu não, nós queremos muitos. Nós queremos muitos, é, que é muito, muito, muito. para muito, consumo. Bem. Vamos lá, ver o que é que. Só quando eu bando, não, não filmar. Ah não, ah, não filmar? Ah, não, não... Ah, não gosta. Ah, olha Se quer filmar esta, posso. Ah, posso filmar ali? Sim. Sim. Ok. Filmar aqui deste lado. Filmar deste lado. Vamos ali. Estamos a ver os vários. que têm para vender aqui. Vários tipos de sal. Estão a ver os preços, 1,75€, 1.75, 6€, e tal, 6 euros, depende do pote, 7€ euros. temos quatro agora vamos lá, agora, sim, espera aí, temos aqui deste lado, salto de Tavira, que vem aqui o senhor, os tipos de extração, vamos ver como é que era, como é que é agora, Flor de Sal de Tavira, Rússia. Esta viração. Aqui, aqui, tem aqui temos. Aqui temos. Está desativada já, já desativada há vários anos. Eu estava aqui meio a estar, mas já, já foi desativada. Isto é a expuração. Como estamos a ver aqui, vamos lá aqui a, a sala. Ah, Temos aqui os presos. Descoístamente temos aqui também tem outra tabela. Temos aqui tem multibanco, ok. Temos aqui os presos. Ah, estamos aqui. Vamos a ver, não é? É para este monte de sal. O nosso carro. Sal. Podem ver o sal. Pedra de sal. E o senhor de... acabou de chegar E as rampas do sal Vamos a ver Isto deverá ser talvez sacos de sal ou... ou então deve ser para fazer a decatação Salinas, de... dia. Então! Este não é de grandes amigos! Como estão a ver, Eu caminho ali para aquele lado, vamos ali para o outro lado antes! Os tratores! Vamos ver aqui, ainda está resto de sal! Os tratores! Só. É, para comprar. é para ver, ver. pois é para ver também não sei o que é que tem para vender Estou para ver por já Pois que é uma salina <risos>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 O mar fica para, ali, para aquele lado, olha ali, estão, estão a extrair ali, daquele lado estão a sal, Estão a ver ali, mas consegue ver muito porque está ali uma, uma escavadora a recolher. Ali para a frente, ali para a frente fica a caldeira principal é onde veio a água do mar, que tem água do mar, fica ali para aquele lado, que depois por sua vez é... vem para os viveiros para a catação de poluentes de algas, fica logo a seguir, não sei se será depois esta parte aqui mais perto, talvez seja isto, Também não consigo identificar, mas não é estão a ver, e depois vem aqui para este lado que tem os cristalizadores de, de, de gesso, calcário e metais pesados. E por final eh, do outro lado, tivemos ali há bocadinho, eh, tem o cristalizador de sal, que é ali a parte de entrada. Aquela parte que vamos ali a ver há um pouco, está a ver tudo à volta. É de... engraçado. Sal só, só para todo lado. Vamos ver aquele sal que é para usar. Como o senhor estava a dizer, foi o comprar Foi este potinho de sal. Como podem ver perto com o selo e tudo muito engraçado e temos aqui mais um saquinho também de sala tudo código de barras, tudo oficialzinho original é? um e com este monte de sala nos despedimos obrigado por assistir e subscreva o canal temos muitos vídeos deste género e de outros géneros e todo Portugal e estrangeiro, quando lá formos, obrigado, um beijo para todos, sejam felizes. Sal grosso, sal grosso, calma, calma, calma, calma, sal grosso.